Olá, meus amigos, bom dia. Todos em paz? Muito bem. Vou falar aqui uma coisa muito, muito importante. Lembre-se que todos nós temos uma estrutura de pensamento que veio lá da nossa infância. Então, lá na nossa infância, nós aprendemos coisas e que vão ficando gravadas dentro de nós. E aí, todas essas gravações são os nossos aprendizagens. Nós somos da maneira que nós somos, em virtude dessas memórias, daquilo que aconteceu. Ah, minha mãe fazia o bolo assim, nós fazemos o bolo igual. Meu pai, quando chegava em casa, para almoçar tomava um golinho de pinga. Então, essas coisas estão registradas e nós acabamos repetindo sem perceber. Ah, então, por exemplo, meu pai gostava, depois do almoço, tirar uma soneca. E aquilo sempre ficou gravado na minha cabeça que ele gostava. E eu também faço a mesma coisa. Tá? Então, cada um tem a sua história baseada no seu passado. Isso é bom e isso é ruim. É bom que tem algumas coisas que eram assertivas. Então, aquelas coisas que ele fazia lá eram coisas que davam um resultado bom. Mas é ruim por quê? Porque eu faço as coisas sem perceber que eu faço. São é, gravações que estão em mim e aí eu faço sem consciência de que eu estou fazendo. Então, eu faço a mesma coisa repetida, repetida, repetida repetidamente até morrer né? então, quando eu faço uma coisa repetida, não fui eu que fiz é algo em mim que fez então eu não tenho é, eu não tenho como é que eu posso dizer eu não, eu não tenho não sou eu que faço as coisas acontecerem, é algo dentro de mim então eu não vivo aquilo, certo? portanto uma boa ferramenta, um bom negócio que você pode fazer é começar a observar dentro de você quando você está fazendo algo repetido que veio lá da tua infância. Eu comecei a perceber agora esses dias, me caiu uma ficha muito grande. Meu pai era uma pessoa que gostava de fazer os serviços em casa, muitos serviços, ele trabalhava, uma pessoa de padrão 3, uma pessoa que, que prosperava, ganhava dinheiro bastante, né? e, mas ele fazia coisa, ele consertava lá o, o pneu do carro, que ele ia lá, ele lavava o carro, digamos assim, consertava o pneu que estava estragado, consertava lá uma fechadura, então ele gastava muito tempo com essas coisas, mas dentro da maneira dele ser, isso funcionava bem, porque talvez aquilo fosse um prazer para ele, fosse divertido, não tomava o tempo mental dele. Porém, eu percebi que eu, ao contrário, eu gasto muito tempo fazendo essas coisas. Né? Tem algo que quebrou, eu vou lá inventar, eu vou lá arrumar, e aí eu perco às vezes um meio-dia, gasto um dia, gasto dois dias, gasto tempo indo lá comprar material, e o que acontece? Eu deixo de fazer aquilo que era realmente importante para ganhar dinheiro, para ser produtivo. Né, ou para assistir televisão, para poder passear, sei lá, mas eu ficava preso lá em alguma coisa. Então, comece a observar se você também não está fazendo estas coisas baseadas no seu passado. Coisas que você faz desde pequeno, ah, eu sempre fiz assim, ótimo, então pode fazer sempre assim, isso você já sabe é o resultado, faça diferente. Então, é isso que nós trabalhamos aqui na Academia do Ser Humano, que é fazer as coisas de modo consciente. Não é repetir. E se repetir, você sabe o que está repetindo. E já sabe qual vai ser o resultado. Então é, comece a observar aquilo que você repete, aquilo que você sempre segue o mesmo caminho, vai para a empresa o mesmo caminho, volta. Tudo isso aí, ele é bom. Você não sabe pensar. Mas ao mesmo tempo, não faz você evoluir, não faz você conhecer coisas novas. E se você repete em uma atividade, repete em outras. E não está percebendo. Pessoal, então, a dica é, comece a observar aquilo que você repete lá da sua infância. Tudo que meu pai fazia assim, minha mãe fazia assim, cai fora. da pura, compartilhe esse vídeo, dá um like aí se você gostou, se inscreva no nosso canal, acompanhe a gente lá no Instagram, acompanhe no Facebook, você me ajuda bastante com isso. Grande abraço, tudo de bom para vocês.